Olá, sejam bem-vindos ao nosso workshop que está inserido nos Dias da Casa Sustentável. Ao longo destes dois dias vamos ter demonstrações de produtos, workshop, como é o caso de estarmos aqui hoje, abrigoalas e também o um café. tudo inserido na nossa agenda Dias da Casa Sustentável. Portanto, o convite fica feito, mantenham-se connosco ao longo destes dois dias. Hoje vamos ensinar a reutilizar as madeiras que já não queremos, aquelas madeiras que nós julgamos que são lixo, quando na realidade não são e também latas de comida. Tudo isto vai ter uma utilidade e que nós podemos hoje ficar a saber através do nosso workshop. Já sabe que as vossas dúvidas são feitas nas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. No decorrer do nosso workshop nós damos a resposta às vossas perguntas, senão mais tarde garantimos todas as vossas perguntas e irão ter uma resposta da nossa parte. Para antes falar sobre uh, o nosso workshop de hoje, tenho alguém que é arquiteto de formação, mas é artesão de coração. Já vamos perceber porquê. Eu vou dar as boas-vindas ao João Peixe. Olá, João. Olá, Rui. Bem-vindo à nossa orquestal. Muito obrigado pelo convite. Sustentável. Muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui e espero trazer algo de novo para as pessoas poderem fazer em casa, aproveitando madeiras velhas ou até mesmo paletes, como vai ser o caso. Ok, João, só antes de avançarmos, e então para perceber para quem nos está a ver, tu és o fundador da João Peixe Borderwood. Exatamente. Explica-nos só rapidamente o que Muito rapidamente, eu tirei o curso de arquiteto, percebi que não me sentia satisfeito sem trabalhar com as mãos, tive algumas experiências em que fiz projetos sociais construindo, como foi o caso da cozinha comunitária, edifícios de grande envergadura e, com o passar do tempo, percebi que era por aí que eu queria enverdar a nível profissional. Sendo assim, decidi arriscar, peguei nas minhas roupanças, comprei as minhas ferramentas e através de um espaço que o meu tio me forneceu e que muito me ajudou, comecei a fazer as minhas peças. Peças artísticas, produtos de venda ao público e, eventualmente, quando as coisas começaram a crescer e as pessoas começaram a ganhar uma confiança no meu trabalho, mais projetos de carpintaria e de marcenaria de escala maior. Então, digamos que esse é a tua principal ocupação. Sim, neste momento acima de tudo é isto, apesar de ter pois muitos outros trabalhos... De dentro, mas sim. és mais feliz, não é? Sim, não, sim, sim. Sem dúvida alguma. Área. Gosto de complementar as coisas, não gosto de colocar todos os ovos no mesmo cesto, gosto de dividir, então entra o mundo da arquitetura, entra o mundo da carpintaria e marcenaria e eventualmente estes workshops, quem Eu sabe na futura. tudo num, num projeto só, é? uh, Tentamos fazer ah, isso é. o máximo possível, o tempo não estica, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Claro que sim. Pronto, então vamos ao, ao nosso workshop propriamente okay. dito. Antes de mais, o material que é necessário para pormos em prática este projeto. Pronto, a nível do material nós vamos utilizar neste momento paletes velhas. Pronto, muitas das vezes acabamos por encontrar, seja no CTT, armazéns antigos ou outro sítio qualquer, paletes que já não têm utilidade e que podemos adquirir a preços baratos ou até mesmo grátis. Uhum. Portanto, é uma boa fonte de materiais gratuitos, entra também a questão da sustentabilidade, porque uhum. estamos a reutilizar materiais que já não teriam outro fim. Aqui é e... importante frisarmos precisamente isso, esse ponto que tu focaste, é sustentabilidade. Portanto, o material que nós acreditamos que já não tem utilidade nenhuma, vamos reaproveitar e dar uma nova vida a este material. Sim, e, e pensamos também, muitas das vezes nas nossas casas acabamos por deitar fora alguns móveis que já não vemos utilidade e vão apanhá-los ao lixo e poder reutilizar, como, como são chamados, os monos, não é? Uhum. Que muitas das vezes encontramos e se calhar cortando daqui, aproveitando dali, faço alguma coisa para uma horta vertical ou uma horta caseira. E acaba por ser uma para exatamente Bom, Ex exatamente e vimos, ah, afinal, sempre consegue fazer coisa sim material, sim às, e às vezes as paletes, é sim porque às vezes as paletes não estão ali ao virar da esquina não é temos que claro. aproveitar outro tipo de materiais e eu tenho a certeza absoluta que as pessoas têm sempre aquele pensamento ok eu consigo fazer alguma coisa disto não preciso ter exatamente uma palete, vou aproveitar vários restos e então criar a minha estrutura personalizada uhum. pronto sim. e então daí veio esta ideia acho que sem dúvida alguma. Principalmente a madeira. Vamos aproveitar as Pronto, neste momento eu tenho aqui três paletes em que nós vamos fazer um processo primeiro de desmontar algumas tábuas que não precisamos e depois a seguir de desmontar. Para a pessoa perceber como é que será o processo, vamos pegar noutras que já desmontámos anteriormente, não é? Que às vezes é mais complicado do que parece e também temos um tempo limitado, então temos que, claro, temos que acelerar um bocadinho. É claro. um claro Pronto. Então, desta Sim. maneira é claro temos seria, outras seria, já preparadas. A primeira fase... Exatamente. Exatamente. Pronto, pois a nível de ferramentas, cada pessoa tem as suas próprias ferramentas, não é? Não é obrigatório ter estas em específico. Nós vamos utilizar estas porque achamos que era o mais adequado e muitas das vezes até o avô, o pai, o tio já tem e nós vamos lá à casa e apanhamos e aproveitamos. não é Reutilizar até mesmo ferramentas para além dos materiais. Pronto, neste momento, se calhar, para começarmos, vamos apanhar então no nosso pé de cabra para retirar as tábuas que estão em excesso em relação àquilo que queremos fazer que é uma horta vertical ou a reutilização de paletes para fazer uma horta em casa. Pronto, temos aqui o nosso pé de cabra. Uh, anteriormente nós já o acabámos por. Não é a Sim, a... exatamente. Pronto, parte. o pé de cabra uh, com o processo da alavanca ajuda nos a colocar o peso aqui atrás, não é, e a retirar com facilidade muitas das tábuas que são mais complicadas. Nós anteriormente também já tentámos aliviar um bocadinho os pregos que às vezes, como são feitos à pressão, colocados à pressão, é mais complicado. Mas pronto, neste momento acho que basta utilizarmos o pé de cabra para conseguirmos retirar aquelas que achamos que já estão em excesso e vamos reaproveitá-las. Ou seja, neste momento, nesta palete, nós temos cinco tábuas. Vamos retirar duas delas para as poder colocar na base de toda a estrutura onde vai assentar a terra. Portanto, vamos reaproveitar o mesmo que estamos a tirar. Uh, posso começar? Não posso. Pronto. A ideia é colocar o pé de cabra aqui e começar a fazer força para levantar as tábuas. Convém fazer isto com muito cuidado, não vá a tábua sair disparada. Ok. E já temos. Pronto. Agora, aqui, nesta situação, há uma coisa que eu me esqueci de aconselhar, que é as medidas de segurança. Eu peço. tu que, que daqui que ter Sim, de... eu, eu, eu peço desculpa, isto acaba por ser mais um hábito, não é? Uma pessoa está habitada na carpintaria, a, a despachar o assunto, e às vezes esquecemos que há coisas muito importantes, até mesmo para mim. Neste caso, eu ia recomendar que... Tivessem sempre preocupados com quatro tipos de uh, materiais, de ferra uh, aliás, ferramentas de segurança. São os óculos, são as luvas, são os escutadores e é a máscara. Neste caso em específico, nós só vamos precisar de duas: que é as luvas. Para esta situação em estamos a utilizar o pé de cabra e precisamos de agarrar a madeira, pode sempre haver uma farpa e a luva vai nos proteger disso. Outra questão é os óculos: se nós apanharmos uma farpa que saia projetada, pode apanhar-nos nos olhos e isto vai ajudar-nos muito a não termos um, um acidente. Pronto, as outras eu acho também são muito importantes porque quando trabalhamos com máquinas que fazem muito barulho é muito complicado estarmos constantemente a ouvir esse barulho e vamos ficar com problemas auditivos e isso tudo. A máscara a mesma coisa, não é? Uma coisa é levantar uma peça em madeira, outra coisa é estar constantemente com a poeira à volta de nós que não vai ser de nada agradável. Pronto, neste caso temos aqui os nossos óculos e temos aqui as nossas luvas. Eu desde já peço por não ter utilizado logo de início, mas é, acaba por ser mesmo muito o hábito nós que estamos acostumados a trabalhar com ferramentas e materiais de carpintaria e marcenaria Às vezes esquecemos as coisas mais básicas e importantes e convém não, não repetir esse erro. Então para tirar agora a próxima vou colocar aqui os meus óculos colocar aqui as minhas uvas ah, Há outra sugestão antes de tirar a outra peça que é os pregos. Há pessoas que podem reaproveitar os pregos se eles estiverem em boas condições, mas por norma o que eu faço é apanhar aqui no nosso martelo e martelar os pregos para dentro. Okay. Isto foi só apenas para mostrar que desta maneira não há perigo nenhum em voltarmos a utilizar esta madeira. Existem várias maneiras. Existe a ideia de cortar o prego, existe a maneira de meter o prego para dentro, existe a maneira de reaproveitar martelando diretamente sobre outra madeira. Portanto, eu acho que vai depender muito de cada um. Eu a pessoa há de saber, olha, eu não tenho a possibilidade de arranjar parafusos, vou então cortar. Vou então guardar agora esta tábua aqui, que não vamos utilizar, aqui por baixo. E vamos então retirar a outra que eu tinha mencionado anteriormente. E por norma, elas saem com bastante facilidade. Pronto. Vou novamente guardar aqui a nossa tábua, para não nos magoarmos. Uhum. Vou retirar os óculos porque agora não são necessários, mas vou manter as luvas para podermos agarrar novamente na palete. Que e não não tu nos as principais regras e os principais cuidados de segurança que nós devemos ter quando vamos desmontar a, a, as peças da paleta. Não é? Pronto, acima de tudo é utilizarem luvas, porque quando estão a tocar na madeira, da mesma maneira como eu vou agora levantar, né, podemos acabar por ter uma farpa em contacto com a nossa pele, né, e magoar-nos. A nível dos óculos, pela questão de essas mesmas farpas poderem sair projetadas quando estamos a fazer isto, e... Existe outra sugestão que eu também posso dar, neste momento os pregos estão virados para baixo, mas imaginemos que alguém tinha um prego virado para cima e não reparou, então convém usar calçado adequado, uh, botas de biqueira-dace, isso claro. tudo. Vamos ser sinceros, é um pouco desgastante passar um dia inteiro, 9, 10, 12 horas a trabalhar com biqueira daço Se for para um trabalho destes e houver algum cuidado, eu percebo que as pessoas evitem fazer isso. Mas também têm que pensar que podem acontecer acidentes e, claro, e convém ter sempre e cuidado prevenir, com isso. Claro que sim, é sempre Pronto, Eu acho que é importante sugerir isto. Okay, Agora, claro. neste momento... Qual é a próxima fase, então? Tiramos fase. os cuidados de segurança que já apresentámos? Pronto. Nós vamos virar, então, esta paleta e eu vou só mostrar o que é que nós temos aqui a nível de projeto. Então, imaginemos que temos esta paleta em pé, encostada, por exemplo, a uma parede da nossa varanda. Uma coisa que seria a bastante... Forma, é importante tu tens referido esse aspecto, porque a forma como tu estás a apresentar é como uhum. se já estivesse na parede. Pronto, aqui, é exatamente. que experiências para poder fazer, temos este cenário, não é? é? Exatamente. Não seria muito agradável uma situação aqui assim dessas. Portanto, Sim. Estás a fazer da forma como se já estivesse numa é parede, a me de uma superfície, é não é? Imaginemos que nós temos a nossa parede, encostamos e a parafusamos diretamente à parede, uhum. portanto ela em princípio já não vai mexer, okay. mas isso será a posteriori, primeiro temos que montar toda a estrutura e depois então é que ela vai à parede. Exatamente, então imaginamos que já está fixa na parede, Sim. essa é o passo a seguir. Não, não, O passo final seria para parafusar na parede. Isto só por uma questão, como nós vamos meter por baixo uma madeira, okay. não é? Primeiro temos que montar a estrutura e depois é que quando ela está finalizada vai à parede. Uhum. Contudo, eu gostava de mostrar agora apenas como é que será Toda a ideia por trás. A operação é feita antes de ser colocada na parede. Exatamente, exatamente. Portanto, é, imaginemos que agora temos aqui a, a nossa palete, não é? Em que Já retirámos duas das tábuas e vamos reutilizar essas tábuas para poder colocar a terra no meio destes buracos aqui não é aquelas em que normalmente são utilizadas para ser transportadas então utilizamos uma das tábuas na zona de baixo e outra neste nível aqui o que é que vai acontecer a partir deste momento já temos uma base onde podemos colocar a nossa terra como é óbvio e depois vai depender de cada pessoa o que eu sugiro é tendo este tipo de paletes e retirando duas das madeiras colocamos uma na base e outra a meio Uhum. e depois aqui esta vamos cortá-la para podermos colocar outro tipo de produto a nível de agrícola não é pronto Sim. seja ela qual for eu, eu realmente não tenho muito conhecimento agrícola e gostava de ter um bocadinho mais mas poder fazer com que a partir deste nível para cima a planta possa continuar a crescer ou o fruto ou o que é que seja então se calhar Dessa mais vai vale aproveitamos todo o espaço que é exatamente na exatamente Claro que isto depois depende de cada um, e é importante sabentar que não há uma maneira perfeita. E também perfeita. depende do que vai ser colocado na paleta. Não é? Exatamente, exatamente. Pronto, neste momento iríamos então colocar nestas duas uh, zonas uhum. a nossa madeira que nós retirámos. Sendo assim, eu sugeria encostarmos esta aqui, não é? Que foi mais para demonstrar como é que iríamos então fazer isto. E agora, viramos ao contrário. E vamos imaginar que esta aqui é a base. Ou seja, virámos a paleta ao contrário. Uhum. E vamos então aparafusar parafusar uma das tábuas na base e depois a outra aqui. Agora se calhar iria precisar da tua ajuda, claro, Rui, claro, se fosse claro possível. Sim, então, vamos primeiro pegar aqui na nossa parafusadora. Eu vou tirar as luvas. Então aqui vamos construir a base. É, exatamente. E o, o, o nível intermédio. Ora bem. Em primeiro lugar, o que é que ele sugeria? Sugeria apanhar a nossa parafusadora e meter uma broca de madeira. Uhum. Porque isso vai permitir que nós façamos é, o... É de agora? Neste momento são de 3 mm esta, esta que estamos a utilizar, uhum. mas vai depender do parafuso. O parafuso tem 4,5. Portanto, utilizamos uma broca de madeira, ou de metal, ou de pedra, o que é que seja, sempre abaixo. Portanto, broca 3, parafuso de 4 e assim sucessivamente. Exatamente. Neste caso é. estás a usar uma de 3. De 3, exatamente. Pronto, agora vamos apanhar aqui numa das nossas tábuas, que é em que este? temos, convinha, convinha se calhar, olha, martelarmos novamente, peço okay, desculpa, está. aqui os nossos pregos, para não nos magoarmos, vou voltar a calçar aqui as minhas uvas, e vamos então preparar estas duas, eu pensava que já tinha martelado mas afinal não <risos> não mas é mesmo assim né que, para ver o que realmente está a acontecer exato aí, há, aí, há sempre é. um imprevisto né claro que sim está já está e vamos também preparar a outra para não estarmos a repetir um processo desnecessariamente, na é verdade? Fica já tudo despejado. É, exatamente. Uma exatamente. das nossas Quer, batas. É Pronto. Então, como podem ver, a ideia será esta. Nós vamos colocar esta madeira aqui. Esta já tinha sido retirada anteriormente desta paleta e vamos reaproveitá-la. está, na mesma paleta, estamos a fazer, só que de uma forma diferente. Exatamente. E a horta começa a ganhar forma. Exatamente. Neste momento, vamos pensar que isto é a base. só que estamos a montar desta maneira, porque é muito mais fácil a parafusar do que estarmos no chão e isso tudo. Vamos aproveitar a própria estrutura. O que é que eu aconselho por norma? Posicionarem primeiro aqui a vossa madeira. No momento em que acharem que já está como deve ser, pegam então na aprofizadora, na broca de madeira e, vão... ajude, só, favor, só, favor. e vamos fazer um pré-furo. Ou seja, encontramos uma zona em que podemos posicionar a nossa broca, não é? Furamos de um lado ao outro. E agora, sem retirar a tábua desse sítio, para não perdermos o ponto de referência, vamos então a parafusar. Como tal, vamos apanhar no nosso beat ou na nossa ponteira. Eu, eu, por norma, isto é assim, podemos aproveitar para apertar ou aliviar aqui a nossa ponteira manualmente, mas eu, como já estou habituado a fazer isto todos Sim, os dias... também depende de cada pessoa, né? que Sim. tem os seus hábitos, exatamente seu Depende da experiência também de cada pessoa. Exatamente. Pronto, então o que é que a gente pode fazer agora aqui? Vamos então começar a parafusar. Podemos reduzir aqui controlar a velocidade com que a parafusamos, porque se não tivermos na direção certa, uhum. vamos começar a moer a cabeça do parafuso Pode ser demasiado, né? e depois é uma chatice para retirar. Claro. Temos que andar se calhar a tentar partir a cabeça e retirar com o um extrator de parafusos. Não vale a pena estarmos a chatearmos quando podemos é fazer tudo bem. Tudo bem à primeira. Ok. Ok pronto e já temos a nossa primeira base Sim, agora vamos é, então a segunda é intermédio não é? é exatamente vamos repetir o processo vamos apanhar aqui a nossa broca de madeira normalmente dá para perceber a diferença das brocas na sua cabeça pronto se não tivermos a imagem final a broca de madeira tem sempre aqui um espigãozinho no meio que é aquela que vai permitir que nós encostemos e furemos a madeira a de uma a também é diferente, não é? Sem dúvida alguma, a cor também é bastante diferente. E ajuda a identificar mais facilmente. É exatamente. Vamos então agora colocar aqui no segundo nível, não é? E é sempre importante lembrar que isto está de cabeça para baixo. Pronto. Exatamente. Porque Portanto, é a nossa base. É exatamente. Vamos então fazer o pré-furo. Ah, okay. E agora, mantendo isto no sítio, vamos então voltar a parafusar. Isto às vezes convém até ter uma aparafusadora um bocadinho mais pequena, quando temos assim um espaço... Facilita, não é? é? É, é, muito melhor, porque se tivermos um espaço muito pequeno e a aparafusadora for muito grande, às vezes é uma chatice para conseguir até Sim. meter os parafusos e isso tudo. Então, vamos agora... Prima, escapou. Ok, parece que não está com a ponteira adequada às vezes é também importante perceber se esta é a ponteira adequada ao parafuso e por isso é que faz este, este barulho está presa. Ah, convém relembrar, como tu referiste há pouco muito bem, que estava de cabeça para baixo. Portanto, Exatamente. Agora é vai ter um e respeito, agora, digamos que normal. Vamos virá-la. Pronto, isto depois a seguir, cada palheta é uma palheta diferente. Há uma que acaba por ter mais espaço aqui do que os outros, não é? Portanto, não está perfeita uhum. e daí então começámos a utilizar, por exemplo, sacos de lixo que temos em casa e podemos reutilizar. Uh, cartão, que é aquilo que vamos utilizar neste tipo de situação okay. para colocar a terra, para que ela não fuja, não é? E por isso é que eu estou a dizer, isto vai depender sempre do tipo de palete que nós temos. Há uma que fica... Já está mais outro exemplo de reutilizar, não é? Sim. O cartão, Exatamente. às vezes até vem em encomendas que nós recebemos em casa, cartão que nós vamos deitar fora. Exatamente. Podemos aproveitar novamente. E os sacos do lixo, como tu falaste? Exatamente. Eu, eu acho que é uma coisa extremamente importante quando nós pensamos na reutilização e na reciclagem de materiais que de outra maneira iriam Os diretamente para o lixo. O que apresentas realmente resume tudo o, o, o que é ligado à sustentabilidade. Não é? Tudo o <risos> que tu apresentaste aqui são, são produtos que são renováveis. Sim, a maior parte das coisas acabam tudo por ser legalizar. coisas que aparecem na nossa casa e nós achamos que o caminho a seguir é o lixo. E não, e se calhar às vezes dá para guardarmos uhum. e reaproveitarmos Eu, no tipo de projeto diferente. Aqui foi com uma única paleta. Exatamente. Okay. Pronto, neste caso utilizamos outra só para desmontar, sim, só, para saber, mas... A exatamente. Fase seguinte, claro que sim. Exatamente. Pronto, agora neste momento o que se passa é que temos aqui um gap muito grande, um, um espaço bastante grande nesta situação, mas nós vamos tapá-lo uhum. com o nosso cartão. Okay. O que é que isso vai fazer? conseguimos resolver essa situ situação com o exato cartão. exato exato seja o cartão ou seja como disse os sacos de plástico e a ideia perfeita como costumo a dizer que não existe sempre é por exemplo utilizar tela Há uhum. telas preparadas exatamente para colocar terra e são específicas para este tipo o de tem que ter em consideração é que tem que haver ali uma base para bloquear é, exatamente é? exatamente mas é. neste caso como eu é qual é a necessidade de irmos comprar telas temos estes cartões temos os sacos do lixo podemos aproveitar é. e isso tudo e não só acabamos por poupar o ambiente, como poupamos e a, a carteira. carteira exatamente, e é uma extremamente é importante. temos aqui hoje e, e, e temos este, estes dias da casa dos estúdios. É, exatamente. Aspectos, Pronto, eu agora se calhar ia só pedir para tirarmos aqui esta paleta. eu essa minha ajuda? Se faz favor. Retira esta? Sim, porque eu acho que está aqui em cima, aqui, está aqui muito em cima. Okay. Pronto, vamos então encostar. E agora já vamos então apanhar o cartão para podermos preencher. Ok. neste caso temos aqui este rolo de cartão. Vais fazer o corte do cartão com o X-Acto? Sim, exatamente, exatamente. Temos aqui o nosso X-Acto. abrir. Ah, havia outra coisa que eu gostava de e que me estava a esquecer novamente antes do cartão. Eu vou então sugerir uma uma coisa. Neste caso, a palete parece que está a ser pouco aproveitada, porque na realidade só temos dois pedaços de madeira nestes dois níveis e este não tem nada. Então o que é que eu sugeria? Nós podemos cortar aqui este excesso para que ou o que é que venha deste nível possa continuar a crescer, uhum. e acaba por ser depois aqui. Pouco -se exatamente, situação, exatamente. Depende do que nós vamos colocar. Para, para poder cocer. Exatamente. Mais então, uma forma de aproveitarmos uma única paleta Exatamente. Eu volto a deitar aqui a nossa um, a nossa palete Neste caso vou utilizar os óculos porque podem saltar, podem projetar uhum. um bocado de madeira. E há, há uma questão engraçada que é a questão das luvas. Existem pessoas que utilizam luvas para tudo. Eu, por norma, gosto de utilizar mais quando estou a trabalhar diretamente sobre a madeira e não a utilizar determinadas ferramentas. Porquê? Imaginemos, neste caso, como é óbvio, eu acabo por utilizar serras de esquadria, serras de imersão, serras de mesa, ou seja, discos que trabalham a uma velocidade muito grande, e no caso de eu estar a utilizar luvas, se a luva ficar presa, em vez de eu cortar a pontinha do dedo, pode ir a mão ou pode ir o braço. Estamos a falar de gamas diferentes claro, e, de, e de trabalhos diferentes. Claro. Mas até mesmo na situação do tic se nós acabarmos por colocar o dedo muito próximo da lâmina, e tivermos a luva, a luva como é emborrachada começa a enrolar e, e, e a ir atrás. A mesma situação aqui com a nossa parafusadora. Nós estamos a, a parafusar com o parafuso, não é? Uhum. Desgasta um bocadinho a ponta do dedo, porque ela está a rodar sobre o nosso dedo quando estamos a segurar. Mas imaginemos que temos a luva, ela vai começar a enrolar-se à volta do parafuso e à volta da ponteira. Sim. Ah, é... Portanto, acaba por ser perigoso, não é? Exatamente. É, é, é como costumas dizer, pior emenda que o soneto. <risos> Neste caso, ah, eu aconselho a utilizar sempre um aspirador quando estamos a utilizar ferramentas. Neste caso, pronto, vão ser um cortes pequeninos e isso tudo. até então neste caso, vais utilizar uma serra de recortes. Exatamente. Com uma lamina para, para madeira. A, não é a, a conhecida tic-tic, exatamente. Exatamente. <risos> e nós vamos cortar, então, este excesso que aqui está. Vamos utilizar os óculos por prevenção. Há um, uma sugestão que eu faço sempre a todas as pessoas e que eu acho que é importante, que é... Nunca encostem a lâmina, ou o serrote, ou o que é que seja, na vossa peça que vão cortar. Primeiro deixem-na acelerar, e quando ela já estiver na velocidade máxima, então façam o corte. Porque é que vai acontecer? Se nós encostarmos a lâmina, ou o disco, ou o que é que seja, na peça, seja ela de madeira ou de outra coisa qualquer, vai haver um coice. porque Porque a velocidade ainda não é suficiente para receber o material. Então, no momento em que nós começamos a trabalhar já em cima dele, vamos sentir que ele vai recuar, não é? Vai dar aquele dito coice. Então aconselhas a encontrar a primeira velocidade certa, então para fazer por, o Sim, por norma o que eu faço é, eu posiciono aqui a lâmina, não é verdade? E o que eu faço é, começo a trabalhar e depois então vou em frente. Neste caso, isto é regulável, temos aqui uma diferentes velocidades. Pronto, isto depois depende daquilo que estamos a cortar. Uhum. Neste mas, caso, qual foi a velocidade que utilizaste? Eu, eu, é assim, ela vai até 6, eu achei que seria adequado termos 4, porque, por exemplo, 1 e 2 é muito lento Um pouco mais que a velocidade intermédia. Sim, sim, sim. sim. Isto depois depende daquilo que estamos a cortar. mas que estamos a cortar contraplacado, ou MDF, que é um material, é um derivado de madeira muito mais fino ou mais frágil. Então, mais vale utilizar menos velocidade e o corte ficar mais perfeitinho. Aqui é madeira uh, raw, é madeira que não tem propriamente uh, uma preocupação estética. Uhum. Então vamos acelerar um bocadinho, sem exagerar. Pronto, é, é, é, é, é senso comum, é, acaba okay. por ser um pouco, uh, cada um há de saber melhor. Bem gostando. Há uma coisa importante não no tictico, mas acima de tudo nas serras circulares é nós só nos aproximamos quando ela parar totalmente uhum. não se mexem lâminas não se mexem disques quando eles estão a funcionar mesmo que carregamos no botão de desligar mas ainda há ali uma certa um certa velocidade não é e pode-nos magoar então é evitar ao máximo ok Pronto, eu vou cortar então só o que falta Neste momento, já estamos... Vais, vais repetir a, a... Acho que não é necessário. Isto era não, mais ok, para é se se fazer uma demonstração. Não vale a pena Está estarmos bem. aqui a... Jorge, aproveito para colocar uma questão que, Cox, eu, Cox, que Cox, sim. surgiu. A madeira tem que ser protegida com algum produto, tipo ah, verniz? Sim, sem dúvida. É assim, neste tipo de workshop, como temos tempo limitado, não vamos aplicar. Mas convém usar sempre um protetor para exterior. Pode ser um verniz marítimo, pode ser... Pronto, existem várias opções, depende um pouco do gosto de cada Mesmo um que, e de, que daquilo que pretendemos utilizar esta mini horta em casa, uhum. junto à, à janela, uma sim, varana, sim. Também, também recomendas utilizar um protetor? Eu, de eu acho que sim, porque vai fazer com que as coisas durem muito mais tempo e não é muito mais complicada. Hoje em dia, cada vez mais, os produtos são produtos naturais, à base de água, uhum. e isso é uma coisa que é importante para não estarmos a utilizar Até produtos mais tão químicos. O quinto. efeito é o efeito protetor, não é? Exatamente. Apesar de também haverem vernizes decorativos. Uhum imaginemos que ah, okay, esta paleta é muito feia, para, para que não, para aqui. não vou pintar, então vou usar um verniz que já na sua base tem um pigmento pronto, e ficou carvalho, ou ficou nogueira ou ficou serjeiro, ou ficou mais assim, ou mais é assim. já é uma claro, questão é de, estética exato, vai de encontro ao gosto de cada um Como é óbvio, isto foi um corte assim mais à pressão, mas as pessoas pois, podem, com mais cuidado, apanhando aqui na sua fita Agora quero uma distância de X a Y. Sim senhora, apanhamos no lápis, pronto, lápis de madeira, e marcamos, ok, vou marcar daqui, isto é para sair, pronto. E neste tipo de situação, já fica um pouco ao critério de cada um, não é? Se a pessoa quer uma coisa mais mais bonita, vamos trabalhar assim, claro, esteticamente mais, mais interessante, vai também ter mais cuidado, vai gastar mais do seu também tempo. Podemos fazer de uma forma e depois ao longo do tempo ir melhorando, transformando. Exatamente. exatamente, exatamente. Transformando. Aliás, até mesmo aqui, este espaçamento que ficou, por exemplo, nesta tábua, se nós decidirmos que temos mais madeiras, vamos escolher as mais precisas, não é? Vamos, vamos escolher aquela que ocupa todo o espaço, aquela que tem a cor mais interessante ou mais bonita, aquela que tem menos rasgos, e depois já parte um pouco da pessoa, quais são claro. os seus objetivos com este tipo de projeto. Pronto. No momento em que nós já temos este espaço livre, as plantas que vêm deste nível já podem continuar a é crescer. crescer. Podem meter um camarão aqui e prender e continuar a crescer até acima. Metemos uma paleta em cima da outra, pronto. é, Esse é também é a hipótese, não né? Podemos capturar Exatamente. Exatamente. uma sobre outra. Exatamente, e pode continuar a crescer, tipo trepadeira, por exemplo. Exatamente. Pronto. Neste tipo de situação, eu acho que agora iria agora precisar é você de ajuda. Agora o cartão, não é? é. Exatamente. Se você ela até ficar presa na parede fica sempre um pouco instável, não é? Uhum. Pronto. Neste tipo de situação eu vou então cortar aqui razoavelmente uma quantidade. Tu não, não fizeste nenhuma medida, não é? Não utilizaste Não, não, aqui. não. Isto depois fica ao critério. Imaginemos que uma pessoa tem uma caixa de televisão antiga que tem 60 por 80, uhum. mas se calhar outra pessoa tem 120 por 160. Então, ou seja, tu recomendas, a pessoa faz o corte e depois exatamente. fica. fica. Pode fazer, aqui pode fazer no espaço, as suas medições é? perfeitas. Ou seja, não, não, eu quero isto perfeito. Vou apanhar a minha fita métrica, ou seja, a distância que fica daqui a aqui é X, da é Y, da é Z. Pronto tenho as minhas referências, vou então marcar com o meu lápis e agora vou cortar, e cortei com XA. Podes cortar com uh, uma tesoura, uh, né? tesoura uhum. seja o que é que seja. Eu como é, eu estou a fazer uma coisa mais, uh, como é que eu dizer, uh, mais rápida, pronto, Sim, um processo claro. mais rápido. Tempo, temos para temos é, exatamente. Pronto, a gente agora marcava por exemplo aqui, vou voltar a apanhar, não, não vale a pena estarmos a, a tentar meter este cartão todo, não é? Uhum. Tínhamos mais ou menos assim. Aí. Isto pronto. Depois temos a questão dos preciosismos, e eu acho que é importante que cada pessoa sentisse feliz com aquilo que o claro, projeto claro que está que a fazer. Mas, vamos. Como tu preferiste há pouco, pode ser um cartão, pode ser um saco de lixo? Pode, portanto... ser, pode ser o que preferirem, pode ser mais perfeito, mais imperfeito, mas neste caso, por exemplo, seja um saco do lixo, ou seja até mesmo um cartão que depois terminamos, imaginemos que agora já temos espaço suficiente para meter a nossa terra. Claro que, se metemos cartão com a água que nós vamos colocar nas nossas plantas, ela vai começar a ficar empapada, vai começar a deteriorar, mas como também é um produto natural, vá, vamos chamar-lhe assim, que se degrada naturalmente, não tem provavelmente problema. Volto a dizer... Tem mais a ver com o objetivo e o preciosismo que cada pessoa okay. uh, procura Também ter. podemos optar por não fazer essa forma e não colocarmos a terra, mas isso já lavamos. Não? Exatamente, exato. Se preenchemos completamente okay. com madeira, na perfeição, pode ser só, pode ser só madeira. Hum. Convém, como disse anteriormente, meter então um protetor para exterior, pronto exterior, por causa das intempéries, não é? Temos a uh, água, inevitavelmente, mesmo numa varanda, há chuva oblica, vamos chamar-lhe assim, não é? Uh, temos a questão do sol. No verão, se calhar, podem estar 20, 30, 40 graus, consoante assim tem que estejam. Ah. Ah, e assim sempre estamos mais protegidos. O que é que eu ia sugerir? Agora que temos aqui um bocadinho do nosso cartão, vamos apanhar aqui em agrafos, né, no nosso agrafador. E vamos prender o nosso cartão à palete. Para que ela para que ele não saia daqui não foi, não foi atrás então esta é a melhor forma de prender o cartão não é? eu penso que sim por uma razão imaginemos o agravo prende em dois lados não é uhum. se nós tentássemos meter por exemplo um prego ou um parafuso ele ia trespassar o cartão e ele ia ficar solto novamente com dois pontos mais fininhos o cartão como tem alguma resistência não vai começar a ceder Pronto, eu volto a dizer que há maneiras e maneiras de fazer uh, o, o projeto caseiro não é da uhum. nossa horta e existem pessoas não não eu quero uma coisa uh, adequada perfeita própria para isto a mesma situação é, aplica-se ao saco do lixo não é como reforçar. exatamente ou seja eu tenho sacos do lixo vou reaproveitar não quero desperdiçar nada então vou utilizar isso pronto ou não não, é que é uma coisa espetacular. Eu sei que na Rua Meruã têm telas próprias para colocar a terra. Vou colocar a terra. Pronto. E agora fazes o corte, né, para ficar aqui Exato. mais bonito. Pronto. Isto, como é óbvio, volto a dizer. Eu não estou aqui com preciosismos. Uhum. Sim, mas, mas já mais. para cedo... esta ideia de que realmente Sim, é que se pretende. Algo mais uh, funcional, não é? Portanto, podemos não tem mais uns agravos e neste aqui que tinha um, um buraco muito maior já temos praticamente uma bolsa que pode receber a, a nossa terra uhum, Portanto sim. pode ser uh, colocar a terra na zona de baixo ou intermédia a seguir meter aqui um camarão e em estilo trapadeira as plantas começam a crescer vai depender de cada pessoa Mas pode, pode surgir a necessidade de substituir este cartão não é sim sim sim mas isso é possível da mesma maneira que nós uh, temos um vaso Exatamente. e queremos transplantar uma planta retiramos muda-se a terra muda-se o vaso é, é um processo igual a qualquer outro pronto dá mais trabalho a seguir né é, temos agora, agora este projeto Até quando vamos regar por exemplo sim eu sugiro acima de tudo se tivermos a fazer este tipo de projeto termos madeira e possivelmente ou um saco de lixo uhum. ou uma tela Porquê? porque aí vai receber a água e não vai fugir quase nenhum, o cartão vai começar a degradar. pronto Portanto, é preciso ter atenção, okay. consoante o projeto, consoante aquilo que estamos a pretender. Imaginemos que é uma coisa momentânea para depois transplantarmos para outro sítio. Se calhar no processo, o tempo que leva a fazer esse... Se for uma situação mais, processo, mais definitiva, tu aconselhas em que realmente já haja uma tela? Um saco eu de eu aconselho sim, eu aconselho. Uhum. É daquelas questões. Quanto melhor qualidade tiver o material ou ferramentas que nós estamos a usar, mais ah, profissional sim. vai ser o nosso trabalho, mais é e mais, ser, mais, mais durável, é, é é, exatamente, existir. vai ser muito mais durável e eu acho que é a melhor opção. Mas para fazer um pequeno workshop para iniciar, perceber também como é que as plantas vão reagir na varanda, a gente não sabe. Claro. Eu, eu tenho uma ideia de plantar determinada planta na minha varanda e depois acabo por, a perceber que se calhar não é o clima adequado para aquela planta. Então, mudou. Lá já foi pronto. o que tu referiste no início do nosso workshop. Depende daquilo que nós vamos colocar também na nossa mini horta. Exatamente, exatamente. É, é uma questão que fica ao critério de cada pessoa, não é? Há pessoas que já, são muito mais, já estão muito mais familiarizadas com as suas hortas, não é? Já fizeram várias experiências. Uhum. Eu, como digo, não é tanta a minha praia, mas, de qualquer maneira, acho que dá perfeitamente para nós criarmos aqui um pequeno equilíbrio reaproveitando coisas, pronto. Okay. Neste momento, nós poderíamos deitar já a nossa terra, aqui para a zona do cartão uhum. e começar então a fazer a nossa agricultura uhum. podemos colocar na parte de baixo que aqui não vai, leva cartão pode levar só madeira ou em que, a questão da tela eu acho que por agora se calhar podíamos então encostar esta e dávamos aqui é, outra sugestão sim está bem também temos tempo, João ok ok Olha, eu vou, se... vou aproveitar para te fazer uma questão Qual que, que sim. nos foi colocar Qual que sim. O uso dos parafusos ao invés de pregos é devido à facilidade de os colocar? Sim, sem dúvida alguma. Muitas das vezes a questão dos pregos, para quem não tem muita experiência, acaba por ser um martírio. O parafuso nós podemos estar com a apressadora a parafusar, desaparafusar. O prego, às vezes, basta falhar e é uma martelada no dedo que nem é nada agradável. Portanto, eu acho que é muito mais fácil... E também fácil... podemos manter aquele espaço suficiente, cinto que referiste há pouco, não é? Exato. Quando falaste da que também convinha que fosse mais pequena para podermos trabalhar. Exatamente. Para, no caso do martelo, também não haver espaço Exatamente. Para e, e não é só isso. Por exemplo, para o parafuso nós podemos fazer um pré-furo. Ou seja, nós utilizamos a nossa broca de madeira fazemos um furo e assim podemos meter o parafuso Como na questão do prego não fazemos a, a, as duas, as duas coisas imaginemos no prego tem que ser direto não é e uma pessoa que tenha menos experiência tem que estar a conseguir atravessar uma tábua e tem que estar a conseguir atravessar depois a outra a, para poder unir as duas peças Então fiel ao além de ser mais prático é mais seguro também. sim sem dúvida é sim também isso, eu volto a dizer tem a ver com a experiência de cada um e as ferramentas que têm acesso Por exemplo, eu tenho uma pistola de pregos que é com compressora compressor. Claro, uhum. é que é muito mais rápido, eu posso chegar aqui, tal, tal, tal, tal, e está feito. Mas a maior parte das pessoas não tem, não é? e não vamos gastar uma quantidade imensurável de dinheiro claro. para comprar um compressor, para é. comprar a mangueira, para comprar a pistola de prédios, para, comprar a... até para até fazer um, foco um pequeno no projeto, não é? que é precisamente isso, é reaproveitar, não gastar nem Exato. o ambiente, nem a carteira. Exato. A própria questão que eu disse é, nós retiramos as tábuas, e os prédios estão em boas condições, se calhar nós podemos posicioná-las martelar e reaproveitar agora será que é necessário será que vale a pena se calhar não se calhar mais vale utilizando uns parafusos e uma parafusadora depois de martelarmos os pregos fazer este processo como digo isto depois depende muito de cada pessoa não é. Claro. eu acredito que seria muito mais fácil tendo uma parafusadora parafusos e uma broca para poder fazer o pré-furo do que estar a tentar acertar os uhum. pregos Ah, e a outra questão nós fazemos um pré-furo Portanto, a madeira já está preparada para receber o parafuso, mesmo que ele seja ligeiramente maior. Na questão do prego, não. Se nós pregarmos diretamente, apesar também, se acontece às vezes, a parafusar sem -se um pré-furo, nós podemos rechear a madeira. Imaginemos que a madeira, em determinado ponto, é muito frágil. Então é sempre importante fazer o pré furo É, É. é. Na minha opinião, eu acho que, quando estamos a fazer um trabalho mais de precisão, é muito importante fazer um pré-furo. Se tivemos a facilitar, depois a fase seguinte, oh, sem dúvida. Sendo, estivamos se a fazer um trabalho que temos que fazer muito, muitas para, para, para fazer muitas vezes, a pregar muitas vezes, às vezes acabamos por desleixar-nos nesta situação. E por norma, o que acaba por acontecer é que a madeira racha aqui ou racha ali, mas depois acaba por não ser visível, uma questão que se calhar esteticamente não faz qualquer diferença, pronto. Podemos fazer isso, mas por norma, eu aconselho sempre a fazer um pré-furo. É muito mais fácil. Porque até podemos apontar o nosso parafuso. Em vez de estar aqui a segurar, eu podia já ter posto só a ponteira, agarrar a madeira e a parafusar. Porque o parafuso já está preso. Já não foge, não é? Uhum. Não, não estamos aqui a, a rodá-lo. Isto pois é, como digo, uma questão com, uh, que depende muito das ferramentas que as pessoas têm e depende muito da experiência que as pessoas têm. pronto É uma história com o pé de cabra, não é? Se calhar é muito mais rápido utilizar um tico tipo para cortar determinadas peças de madeira desperdiçando mais algumas, e fazer aquela base uhum. do que está com o pé de cabra a ah, forçar. Nem então, todas as pessoas têm a mesma força, ou, ou o mesmo, mesmo à vontade com as ferramentas, e é preciso ter sempre em atenção isso. Eu okay. ia, se calhar, sugerir agora utilizarmos então as latas de comida pronto. que trouxe. Exato. Que já, que eu, eu, acho, eu acho que é uma coisa que todos nós temos em casa. Lata uhum. de feijão, lata de grão, o que é que seja, e que por norma vai para a reciclagem. É muito fácil nós reaproveitámos estas então. exato, Achamos exato. Que, não, que não tem utilidade e vamos dar uma nova vida a uma simples lata de exato, alimentos. É? Exato, por exemplo, para plantas aromáticas, né, uma salsa, só precisa de um espaço pequenino, uhum. pode perfeitamente utilizar uma lata de feijão e ter salsa, claro não, não sei se é todo o ano, mas pelo menos com facilidade, entre outras entre hum, plantas aromáticas. Pronto. Uhum. Uh, então, o que é que eu sugeria? Imaginemos novamente é, a questão da nossa as latas para dar o exemplo. Não é? Ah, sim sim, sim, sim, sim. Eu gosto uh, preferencialmente de utilizar uh, latas de comida, porque se vem comida lá dentro, as plantas e a terra não lhe vai fazer mal nenhum. que é que eu evito utilizar latas de outro tipo que podem ter ah, produtos então, nocivos? Ah, tem uma razão de ser... Exatamente, exatamente, okay. exatamente. Eu preferi trazer porque achei que, bom, já que vou fazer este workshop e vou reutilizar isto, posso trazer perfeitamente a minha casa e mostrar que... Coisas que nós temos em casa uhum. são extremamente nós, úteis para estes projetos. A partir de irmos lá colocar no, li no lixo, não, nem vamos colocar Sim. essa hipótese. É? Na reciclagem, pelo menos, vamos acreditar que todos iriam fazer Sim. isso. Portanto, colocar na reciclagem, Exato. não o vamos fazer e vamos dar uma nova vida Exatamente. A, a, a estas lágrimas. Exatamente. Eu, eu digo a questão da comida, porque, por exemplo, nós sabemos que ainda existem algumas tintas, alguns verniz ou outros produtos que levam muito mais tempo a serem limpos, isso uh, exige um gasto de água desnecessário uh, para poderem voltar a ser utilizados e colocados ao dispor das plantinhas, pronto, para colocar a terra, para colocar uh, uh, a nossa é criação. Importante. Latas de alimentos. Eu acho que é o mais adequado, porque tentar limpar, por exemplo, um balde de tinta um balde de verniz, para que ele fique em condições adequadas, temos que consumir muita água e não vale a pena, estamos a desperdiçar um recurso para depois termos salsa, né? claro. é, litros e litros de água, Pronto, portanto, eu acho que é o mais adequado. aqui é que vai substituir um vaso. É, exatamente, exatamente, e atenção, estes agora vieram só com a cor do, do alumínio, né? a lata normal, mas podem perfeitamente... Pintá-los, decorá-los, criar caixinhas Sim. de madeira com Sim. restos de madeira Por das vossas paletes. Atrativos. Exatamente. Imaginemos que temos uma caixinha de madeira, não é? Metemos a nossa lata lá dentro e o aspecto é, é completamente diferente, não é? Isso é o que eu digo. Eu sei que existem pessoas muito criativas e das coisas mais simples fazem projetos incríveis. Além do mais, hoje em dia temos tudo ao nosso claro. dispor, Basta procurarmos... Neste e caso é pôr fazer... a nossa criatividade em prática, não é? Sem dúvida eu achei interessante voltarmos a pegar na questão das paletes. Porquê? Em vez de agora, temos uma palete deitada, não é? Ok. E estas três ricas. Então, esta palete, só para perceber a que está a ver, portanto, Sim. esta palete já é a outra fase. Exatamente. Tu traças aqui três paletes como se fosse três fases, não é? Exato. Devido ao tempo ser mais limitado. Sim. E o que eu achei interessante é que imaginemos que colocamos esta por cima da okay. outra. Ok, portanto, só, só, desculpa, só claro, para percebermos e fazermos aqui um ponto de situação, portanto, um resumo do que temos feito a, a, até agora. Portanto, temos aqui três paletes, portanto, utilizamos três fases, e eu lembro também, para quem tiver dúvidas, já que falamos nisso, qualquer questão já sabe que se sintam-se à vontade para, ser, para utilizarem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, nós estamos aqui para responder, já temos algum tempo, e o João certamente, certamente está disponível para, para nos ajudar com, claro, com as vossas dúvidas. Portanto, três paletes, como se fossem três fases. Exato. E em que uma. em que esta aqui já é a fase final, não é? Sim, é, digamos que temos dois projetos não é o 2 é 1 Ou seja A primeira foi para ensinar a retirar uh, o, as madeiras, não é? A segunda foi para mostrar mais ou menos aquilo que podemos fazer com as nossas paletes ou com o nosso aproveitamento de madeiras uhum. e agora utilizando uma segunda, neste caso dentro do mesmo projeto okay. vamos imaginar que esta está uh, encostada à parede e colocamos Essa a é outra é como se fosse a nossa palete final Exatamente E esta, esta já coloca fixa Exato. e já pronta para receber Exatamente. as nossas latas de alimentos Exatamente. os nossos vasos Esta coloca-se por cima e imaginemos que rasgamos aqui a madeira na outra Portanto as coisas podem continuar em estilo trapadeira a subir uhum. e continuar neste percurso eu vou, vou, volto a ser muito sincero, não sou uma pessoa que perceba muito de plantar, mas de qualquer maneira tenho a percepção, até porque a minha mãe gosta muito disso uhum. uh, e já fez as suas próprias hortas. Foi uh, tu que fizeste feio também? Não, não, eu, tinha é que sair mesmo. alguém. Pronto, claro. a minha e mãe é, é, é que... a rainha é. do do-it-yourself. Boa! <risos> e e sabemos a é que não né? Pronto, em algumas coisas, sim, é verdade. Uh, e, então, acaba por uh, as plantas poderem continuar a crescer em direção à outra paleta que está em cima. Então, o que é que eu sugeria? Em, em, para além de termos este espaço livre, não é? que podemos colocar em cima da outra, temos estas aqui mais avançadas, uhum. onde podemos, então, parafusar as nossas latas de comida. Eu vou, então, só mostrar uma coisa depois precisava se calhar só é de uns parafusos que eu acho que não trouxe suficientes não posso, posso tirar aqui desta pode, paleta claro, é? pronto então assim é não temos mais rápido mais nenhum, não? então eu vou... aqui já não temos mais nenhum Podes, Podes, pode tirar, assunto rápido. então o que é que eu ia sugerir para furarmos as latas de comida neste momento elas já estão furadas não é? eu já uhum. tenho aqui um um furinho um pré-furo o pré-furo não tem única e exclusivamente de ser feito na madeira pode ser feito noutro tipo de materiais para termos a facilidade depois de parafusar as Gosto coisas. Tu fizeste né? previamente este furo? Eu fiz previamente este furo, okay. exatamente, mas vou ensinar de qualquer maneira o que é que se pode fazer. Neste caso, não vamos usar uma broca de madeira, vamos usar uma broca de metal. Uhum. Pronto, porque a broca de madeira, como tem aquela ponta, como eu mostrei, não é, que peça um, um pequeno espigão, não ia conseguir furar, mesmo que a coisa fosse, uh, o material fosse mais uh, suave, vamos estar a destruir a cabeça da nossa broca sem necessidade nenhuma. Claro. Não é? cada macaco no seu galho que eu a dizer utilizamos a broca coada consequente o material que vamos furar exatamente neste caso vamos utilizar uma broca também com 3 mm okay, porque pronto. eu ia fazer essa questão 3 mm exatamente pela mesma questão que é nós vamos reaproveitar e já agora que aqui é, temos vamos reaproveitar os parafusos que colocámos anteriormente porque não utilizar a broca 3 para o parafuso de 4 ou de 4,5 uhum. pronto aqui eu sugeria que arranjasse uma base bastante sustentável bastante um, resistente peço desculpa para poderem furar aqui neste caso apontam este tipo de latas também são bastante um, uh, como é dizer maleáveis uhum. portanto não é preciso uma okay, força descomunal é fácil, é? sim nós podemos furar devagarinho por norma quando se fura com brocas de metal deve-se furar devagar porque senão a broca vai começar a aquecer e vai perder a capacidade de furar portanto é preciso que ter atenção a isso né, um pronto neste caso Furas com muita facilidade, não é? Esta é lá até é, é, é resistente para algumas coisas, mas é, bastante maleável, vamos chamar-lhe assim, é, para outras. Portanto, temos aqui os nossos furinhos. Eu já tinha feito, vou, volto a fazer, mas não. É só para mostrar, não é? Pronto. Isto está furado. Okay. Voltamos a colocar aqui a nossa ponteira. Porquê? nós vamos aproveitar para tirar os outros parafusos e mostrar como é que vamos prender isto existem várias maneiras de nós fazemos isto uhum. podemos criar a estrutura e a parafusar primeiro na palete ou podemos uh, parafusar diretamente sobre a palete as, as latas já é uma questão estética eu quero por exemplo colocar dentro de uma caixinha de madeira então primeiro faço a caixa a parafuso a caixa à palete e posiciono então a latinha lá dentro Neste caso, como nós vamos fazer diretamente, fazemos o pré-furo e o parafuso okay. é que vai Temos atravessar... várias hipóteses de sim, poder utilizar. Sim, sim, sim, sim. Cá estava, de acordo com a nossa criatividade é, e o nosso gosto. É, exatamente. Pronto, eu agora vou então aproveitar... Devia ter trazido mais parafuso, mas vou então <risos> colocar... Ai. Vou tirar aqui o, o cartão. Fiz te ajuda? Não, não, por agora não. Vou só deitar... Para poder desaparafusar. Ok. Vais colocar as três latas, é? Eu acho que sim. Eu acho que seria interessante para, poder, para se poder ver então como é que ficaria esteticamente, okay. não é? Neste caso, até estamos a reaproveitar os nossos parafusos, não é? é estamos a aproveitar é tudo. É vou bom. voltar a, a colocar aqui as nossas tábuas. Vamos voltar a, a pôr isto em pé. E agora, neste, nesta situação, se calhar ia-te pedir então, a tua ajuda, Rui, se for favor. Okay. O que é que eu vou voltar a sugerir? Vamos então fazer também um pré-furo, mas agora com a nossa broca de madeira está, não, esta é de metal, temos, ah, fugiu? Está aqui, olha. Está aqui. Ah, ok, obrigado. Porquê? Nós já temos aqui este furinho, não é? Uhum. Então, nós vamos encostar à madeira, não é? E vamos furar um bocadinho para posicionarmos. Utilizamos o furo que já foi feito Sim. para... Não, é, é assim, não é obrigatório. Porque no momento em que nós metermos o parafuso agora na lata, ela não tem muito por onde fugir. Contudo, se já estiver ali, nós podemos apontar este parafuso que vai sair. Eu vou eu vou então mostrar. Uhum. Vou voltar a colocar a nossa... Às vezes é bom ter duas aparafusadoras Porque imaginemos, uma coisa que me acontece muito é... Eu estou a fazer um pré-furo, tenho que tirar a broca do pré-furo, colocar uma ponteira ou um bit para poder parafusar... Uhum. um parafuso ou outra coisa qualquer, uh, e voltar outra vez ao pré-furo. Okay. Ganhamos e, tempo com, com Exatamente. Dois. Se tiver duas, como acaba por acontecer na minha oficina, é eu furo, pego na parafusadora, alguém está a trabalhar comigo, está a parafusar. E é uma poupança de tempo gigante. gigante. Pronto. Então, agarremos agora. Ah, eu sugeria também outra coisa. Se puderem comprar ponteiras magnetizadas, é muito bom. Porque imaginemos que esta aqui agora está suspensa. Mas como não está magnetizada, ela eventualmente cai. Exato. Se estiver magnetizada, ela nunca vai sair daqui. A gente só tem que ajustar. Esta é outro conselho. Acho que pode ser uma ideia interessante. Pronto. Vamos devagarinho. Pronto. Já temos aqui o nosso parafuso. Já temos aqui o nosso pré-furo. É? Vamos apontar. Oi. Pronto. E temos aqui uma das nossas latinhas. Pois, eventualmente podemos colocar uhum. outra aqui, não sei se okay. vale, é, achas que vale a pena o que fazemos eu já. Acho que tudo, assim né? já, já dá para perceber. Pois, volto a dizer, é uma, é uma questão estética. Eu acho que se tivéssemos feito, por exemplo, uma caixa de madeira e depois então posicionássemos a nossa lata, ninguém iria perceber o que é que se passa ali. Há ah, ali qualquer coisa de madeira, até mesmo de fora, não é? Porque uhum. Nós estamos na varanda, quem está cá de fora, está ah, aqui uma horta vertical, até engraçada. acho que é que é Isso aqui? aqui é que até que é. acaba perceber de sugestão, é né, para quem... Porque, e certamente deve ter acontecido muito isso, não é? Sim, sim, sim, sim. Uma coisa que acaba por acontecer é tentar perceber, consoante com, aquilo que as pessoas têm e aquilo que elas querem, o que é que é possível fazer. E há sempre maneiras, e hoje em dia. Mas também, nós é só eu... para perceber melhor. Sim. Tu também acabas por não fazer, não é? Tu dás as dicas para. para sim, a sim, a sim, depende da complexidade das coisas. Imaginemos que já me aconteceu fazer um espaço de co-work um inteiro, uhum. em que tinha que construir um auditório com dois degraus enorme, tinha que fazer ripas divisórias, tinha que fazer do painéis. Do projeto, Pronto. Ou seja, não é qualquer coisa de do-it-yourself. É uma empresa que quer trabalhar comigo eu apresento o projeto, ou eles apresentam o meu projeto, e o orçamento, não é? isso faz parte de todas claro, as coisas é do trabalho, trabalho. aceitam ou não aceita, ponto. Outra coisa é, uma pessoa que eu posso ajudar, sem ter que ir à casa dela, ah, João, olha, tenho aqui este deck, o que é que achas que seria melhor fazer, ou não dizer, olha, eu, pessoalmente, acho que devias bichar tudo, lavar bem, utilizar um protetor do género X ou Y, não sei o quê. Todas as dicas, todas Deixa as indicações, é exato, os conselhos, é exato, mas é a própria pessoa é que coloca em prática é exato, tudo aquilo é exato, que aprendeu contigo. É exato, porque eu acho que muitas das vezes não é necessário, não é ir o profissional resolver uma questão, se nós podemos partilhar este tipo de conhecimento. E o que não falta hoje em dia são pessoas interessadas em partilhar com os uhum. outros. E todos um os projetos são focados na sustentabilidade. Exatamente. E, exatamente. e aproveitar o material. Eu, aliás, a maior parte das minhas peças de arte, se não todas, são de projetos que eu fiz. Este espaço de couro por exemplo, eu utilizei uh, ripas de 60% e 20 milímetros. As molduras de quase todos os quadros decorativos que eu tenho foram com os aproveitamentos uhum. que sobraram dessa obra. Olha agora, vejam como é que as pessoas podem contactar? Tens páginas nas redes tenho, sociais, não é? Tenho Facebook, Instagram, canal de YouTube, tem site. Se forem ao site joaompeixe.com, podem ver o trabalho todo. Podem também seguir-me no Instagram com joaompeixe.pt ou Brotherhood. Um, eu mostro os trabalhos que fiz, uhum. o outro eu ensino a fazer. Ah, então tens dois, não é? Sim, eu, eu decidi separar porque prefiro mostrar numa das páginas o que é que eu já fiz, tipo um portfólio, uhum. e depois outra, em que eu aconselho as pessoas, olha, eu recomendava utilizarem esta madeira para exterior. Ah, mas eu só tem esta. Também é possível, mas convém utilizar um protetor preto. Ou seja, é mais uma questão de passar conhecimento do uhum. que propriamente mostrar exatamente. trabalho. É Mostras disponível nas tuas redes sociais para Exato. qualquer esclarecimento. Exato. Tanto qualquer pessoa sente-se à vontade de questionar sobre é, qualquer projeto. Seja mensagem privada, se, se, <risos> seja mensagem privada, seja comentários, as pessoas podem perfeitamente contactar-me. É, Quanto mais pessoas fizerem perguntas, mais difícil vai é estar constantemente a responder, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Claro. Às vezes pode levar um dia ou dois, mas eventualmente irei responder à pessoa, uh, se puder, e se tiver conhecimento. E eu acho que há outra coisa que é muito importante, muitas das vezes as pessoas... Uh, não sabem determinada coisa e não querem assumir que não sabem. Eu prefiro assumir algo que é, olha, eu vou-lhe ser muito sincero, nunca tive essa experiência, não conheço, mas tenho estes amigos meus ou tenho estas pessoas conhecidas que sigo o trabalho deles e que conheço e é muito bom e são as pessoas indicadas a, a, a explicar-lhe é, como fazer. não deixas fazer. sem resposta, não é? Podes não saber, sim, mas sim, encaminhas sim, para sim, quem sim, sabe. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que é importante nós conseguimos passar ao, ao próximo. Aquela ideia de que... E é assim que tu depois também vais aprender. Porque exato. Porque é uma outra pessoa que vai-te passar essa informação exato, e tu ficas a saber. Exato. E, e até mesmo em questões de trabalho. Olha, eu não posso fazer este trabalho. Tenho aqui um colega ah, meu ou um amigo dessa meu... forma já pode meu, Que é estar, incrível. Pois, vejo pois, o trabalho pois, dele e tem aí... É, eh, pá, muito obrigado, não sei o quê. Ou ao contrário, amigos meus que dizem... É, eh, pá, não tenho tempo para fazer determinado trabalho. Vou chamar o, o peixe, pronto. E, e vou ligar, olha... Ah, pois tenho aqui este trabalho. Esta pessoa quer fazer isto. Sim, senhor, pode dizer, uhum e eu acho que é nesta partilha que nós conseguimos cada vez mais crescer assim como estes workshops que são extraordinários João, estamos mesmo a terminar Ok quero-te agradecer Muito obrigado eu Lã, no nosso evento aqui dos dias da Casa Sustentável queres só uma mensagem, algo que não foi dito que achas que é importante também termos de ser falado? Eu penso que acima de tudo é as pessoas sentirem-se à vontade para perguntar a pessoas que, se, que acham que percebem sobre o assunto e acima de tudo perceberem que nem toda a gente sabe tudo e que devemos uh, perguntar sem medo de se sentirem ofendidas ou sem medo de não saberem a resposta e, e pronto, e tenho quase certeza que todos nós acabamos por crescer mais na partilha do que propriamente Bom, a guardar as coisas para nós. E dessa forma também ensinas a reaproveitar e a reutilizar. O então, Todos os teus projetos incidem realmente sobre Sim, a sustentabilidade. Já que eu mencionaste isso, agora também só para terminar, uma coisa que eu tento sempre é gravar todos os meus trabalhos para clientes, a não ser que houvesse algum que nunca aconteceu, me dissesse, eu não quero que publicites ou eu não quero que graves a minha casa ou o meu projeto uhum. ou a minha empresa ou não sei o quê, e eu nunca faria tal coisa, mas sempre que me dão permissão eu tento uh, fazer uma gravação de todo o processo, do princípio ao fim, para depois fazer tutoriais e explicar. As várias fases do, do projeto. Exatamente, né? exatamente. Olha, para fazer este projeto vais precisar desta ferramenta, daquela e da outra, deste material, não sei o que nem mais. E o processo começa assim, passa assim, pronto. Como é óbvio, nem toda a gente consegue fazer a mesma coisa porque um nível profissional não é um nível amador. claro Mas o simples facto Aliás, de perceber como é que as coisas... É Sim, o perceber como as coisas funcionam, eu acho que é extremamente interessante para as pessoas. Eu, eu pelo menos, gosto, mesmo que não vá fazer determinada uhum. coisa, de outra área qualquer, gosto de saber, gosto de perceber como é que as coisas se fazem. Não é pronto só aquele que é gênio é que sabe fazer claro. coisas. Não, é, é fácil, desde que se faça o processo adequado. Assim como foi... Este tipo de horta. Exatamente. João, uma vez mais, muito obrigado, obrigado pela eu. tua presença nos dias da, da Casa Sustentável. Obrigado pela tua presença. As tuas dicas foram certamente úteis. Muito obrigado. Vamos, vai certamente haver aí muitas pessoas a querer fazer aqui a <risos> nossa mini horta com material sustentável Sim. é o, o motivo por que estamos aqui Exato. hoje. Enquanto assim, também muito obrigado por nos ter acompanhado. Já sabe que ao longo destes dois dias vamos continuar com uma agenda recheada. Durante a tarde, fazemos agora uma pausa para o almoço, mas durante a tarde e o dia da amanhã, a nossa agenda vai continuar. Portanto, fique connosco, acompanhe-nos e já sabes, juntos pela paixão de saber.